Para analisarmos este tema é convidada da Manhã Informativa, Karina Carvalho, é diretora executiva da Associação Transparência e Integridade de, de Portugal. Obrigado por estar connosco nesta edição da Manhã Informativa. Começava por lhe perguntar, assistimos aqui através desta peça que o dinheiro que alegadamente foi desviado do BES Angola passou por vários circuitos. Aquilo que lhe perguntava é como é que o dinheiro passa entre estes vários circuitos e não são campanhas de alarme, não há nenhum mecanismo que permita ver estas movimentações de dinheiro? há, há, bem, pouco te, há bem pouco tempo foi divulgado uma, uma nova fuga de informação chamada SwissLeaks e que demonstrou uma vez mais como é que o sistema financeiro europeu, internacional e também português, estão, digamos assim, à margem, à margem das regras. Ah, e o problema que este, este, este caso denota, eu acho que é, que é, é absolutamente escandaloso o que aconteceu com, com, com o BES em Angola, com o BESA concretamente, ah, e, e as, aquilo que vamos ouvindo os dias sobre os negócios de, de, de, de Álvaro Sobrinho e sobre as suspeitas que sobre ele recaem, ainda a agudizar muito mais ainda aquilo que, que, que me parece a mim e, e a toda a gente que vai acompanhando este caso e, e, e este tipo de, de fenómenos, uh, absolutamente inexplicável, porque não se percebe onde é que esteve o Banco de Portugal, não se percebe onde é que esteve a, C, a CMVM, uh, a auditoras como a KPMG que tinham a responsabilidade de auditar as contas do banco e, e, e detectar estes, estes, estas fraudes, que são fraudes, ah, e, e isso para nós é, é absolutamente impensável, ah, tendo em conta toda a legislação que existe já ah, de branqueamento de capitais, ah, desde as diretivas europeias e também aquilo que o próprio governo português adotou ah, na sequência dessas, dessas, dessas diretivas. Portanto, quando me pergunta como é que isto acontece, eu, eu vou lhe dizer aquilo que eu acho que acontece, porque ah, ninguém é responsável e, e, e muito pouca gente uh, quer que as responsabilidades sejam assumidas. É só isso que posso, posso inferir, de todo este caso. Há também, Karina uh, Carvalho, alguma dificuldade, porque nós sabemos que uh, estes desvios de dinheiro são uh, uh, alegadamente realizados por pessoas ligadas à banca, ou seja, que conhecem por dentro uh, o setor financeiro e depois arranjam naturalmente esquemas que são difíceis de detectar, julgo eu. Uh, é, é também por isso mais difícil, nós sabemos que, por exemplo, no caso BES, eram criadas empresas, atrás da de empresa, depois era uma teia que acabava por ser difícil, até para os próprios investigadores descortinar para onde ia depois o dinheiro de tantas, eram as instituições e ligações que eram criadas à volta desse dinheiro. É também por isso mais difícil de chegar a esse dinheiro? Repara a investigação, a investigação criminal uh, uh, em questões relacionadas com a corrupção e com, com o branqueamento de capitais são sempre difíceis porque, como bem disse, há um, toda uma indústria de branqueamento de capitais que muitas vezes está à frente daquilo que é a investigação judicial. Mas ainda há pouco ouvimos na peça que foram realizados depósitos em dinheiro. Qualquer uh, uh, pessoa sabe. Que seria, para mim ou para si, seria impossível chegarmos a uma agência bancária, que banco fosse, e fizéssemos um depósito de um milhão de euros e não sermos questionados sobre a proveniência destes fundos e, e, e o motivo. Quer dizer, é impossível, hoje em dia já não é possível fazer depósitos em dinheiro nesse desse, desse, desse montante. Não consigo não consigo compreender. Concretamente, relativamente a Álvaro Subinho, que está sobre investigação, uma vez mais, porque nós não, não sabemos. O que, é que, o que é que o desfecho do caso, mas pelo agravamento das medidas de coação, eu presumo que hoje em dia o Ministério Público tem informação mais consolidada sobre, sobre a sua participação ah, ah, na falência do, do BES e, na, e, na, e, na, e, e tudo aquilo que se passou em Angola, repara, é mais ou menos clássico. Ah, temos uma pessoa que fez uma série de investimentos imobiliários em Portugal, ah, investimentos nos mídias, no, no, no Jornal Sol em particular, e, e, e no Sporting como tem sido, tem sido dito a miúdo, eu creio que o Álvaro Sobrinho tem nesta altura, através da, da, da Oudinho, uma participação de cerca de 30% do, do, do, do, da SAD Sportinguista, e ninguém se questiona sobre a proveniência desses fundos, uh, e portanto isso também, este dever de, de, de, de diligência de vida é também uma responsabilidade uh, das autoridades uh, bancárias, e da assim, CNVM em particular, e portanto temos uma pessoa que esteve muito ligada aos problemas do BES em Angola, através do BESA. Nós temos ao longo, quando eu digo nós, é toda a gente ao longo dos últimos anos temos dito que a Angola e, e, e os angolanos e, e, e o facto da garantia soberana passada pelo ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos ter sido revogada está, digamos assim, na gênese da falência do, do, do BES. E, e tudo aquilo que aconteceu em Portugal, nomeadamente pessoas terem perdido as poupanças de uma vida, e, e a mim espanta-me como é que uma garantia soberana a, a, que foi atribuída por um Estado de Direito é revogada, e em Portugal nem o Governo, nem o Banco de Portugal a, a, se, se, se, se opuseram à revogação dessa, dessa garantia. E como disse também, a, temos ainda o, o Fundo de Resolução e estamos até hoje a pagar a, a, a este, estes negócios desastrosos. E há a possibilidade a... de uma nova injeção. Temos, não é? e, e... E há a possibilidade de uma nova injeção ainda no, no banco, quando já tinham sido dadas algumas garantias de que não ia ser injetado mais dinheiro no banco. Sim, aliás, até lhe posso dizer, uma das coisas que também é, é, é, é difícil de conseguir perceber é a gestão amadora da carteira de crédito do, do Besa. Eu digo amadora para ser simpática, mas na verdade foi uma gestão danosa. Como é que é possível existir um banco... Ainda que operando em Angola, mas tendo em conta a ligação que tinha uh, com, com o BES, aliás, uh, uh, por aquilo que conhecemos hoje em dia, uh, cerca de, de, a exposição do BES era cerca de mais de 3 mil milhões de euros, representava cerca de 50% dos fundos próprios do BES, como é que essa gestão uh, era feita no sentido em que eram atribuídos uh, uh, uh, empréstimos, créditos, que depois não, não eram reembolsados, nem sequer eram cobrados, não é? Ah, ah, e eu creio que, que qualquer, qualquer pessoa que trabalhe na banca ou qualquer um de nós não consegue compreender como é que foi possível realizar negócios desta dimensão ah, em Angola e sobretudo não a calcular os efeitos que tais negócios teriam, teriam em Portugal. Portanto, ah, eu espero bem que ah, as novidades que vamos ouvindo relativamente ao caso envolvendo Álvaro Sobrinho deem frutos muito em breve, porque já passaram muitos anos e nós continuamos a pagar a fatura do BES. E, e, e presumo que continuaremos a pagar porque, porque ninguém é responsável nem ninguém vem prestar contas. Muito bem. Karina Carvalho, diretora executiva da Associação de Transparência e Integridade de Portugal. Obrigado por ter Obrigada. estado connosco na Manhã Informativa. Até uma próxima. Obrigado.